Agora que nós já criamos o nosso processo, nós vamos começar a incluir os documentos. Vamos clicar em Incluir Documento, procurar aqui Certificado ou Declaração, se não estiver aparecendo aqui, vocês podem clicar no Mais, começar a digitar aqui, Certificado. Texto Inicial, Documento Modelo, Texto Padrão, nós vamos colocar Nenhum. Depois que a gente criar esse, esse, esse certificado aqui agora, nós vamos, ele vai virar o um nosso modelo para as próximas edições. Vamos colocar certificado Marco Costa. Destinatário. Isso aqui já é o aluno que vai receber esse certificado. Eu vou colocar eu mesmo. Se não aparecer nessa lista de destinatário, a gente vai ter que cadastrar o aluno. Depois a gente pode mostrar no vídeo como cadastrar um aluno. Classificação dos assuntos não vou colocar, vai seguir a classificação do processo. Observação também não vou colocar nada. Público. Confirmar dados. Aqui já vai abrir o modelo do certificado do SEI. Se tiver bloqueado no seu navegador aqui, vocês têm que prestar atenção aqui em cima, que deve aparecer alguma coisa bloqueada. Então, nosso abriu aqui. A gente pode fazer a edição direto direto aqui nesse nesse editor, ou podemos copiar um, um modelo já pronto e colar aqui em cima a parte de baixo aqui eu vou colar vou editar algumas coisas aqui, não ficou muito legal marquei o texto aqui a adição aqui tem uma barra de ferramenta não tem muitos recursos, mas dá para fazer muita coisa estilo texto centralizado vou colocar um espaço aqui Nome da unidade. Faculdade de Medicina. Nome do departamento. Fins. Coloquei aqui certificantes que é Marco Antunes, analista TI, matrícula tal. Participou do curso de tecnologia, promovido por X. Enfim. Mas ainda vou colocar... Aqui nós temos a opção de colocar imagem, então vocês podem fazer o certificado ou declaração do de um formato que é mais adequado para o seu curso, para o seu evento ou do seu departamento. Eu vou incluir um logo aqui, só para, só para deixar de exemplo mesmo. mostrar que é possível. né? Arquivo aqui, PNG, JPG. A logo foi enorme, então vou formar a tela aqui cliquei o botão direito, formatar a imagem, coloquei a largura aqui 120, mesmo modo vou alinhar a direita, para ficar no cantinho, assinatura aqui também, só para enfeitar mesmo, não tem necessidade, já que vai ser assinado digitalmente, né? mas eu vou mostrar para vocês que é possível também, a gente pode escolher uma assinatura para deixar o nosso certificado mais mais bonitinho, né? Assinatura. Ok, está aí nosso certificado. Vou salvar. Fechar. Está aqui nosso certificado. Ficou aparecendo a Universidade Federal repetido aqui. Então, vou editar aqui o conteúdo novamente. E vou apagar esse segundo a Universidade Federal aqui. Um pouco lento aqui vou pagar aqui faculdade salvar novamente então esse é o nosso primeiro certificado